Pessoal, hoje a gente vai fazer um sorvete funcional de banana com doce de leite. Então, primeiramente, a gente vai é, descascar as bananas e vai cortá las em rodelas para congelar. A gente vai utilizar cinco bananas nessa receita. Então, agora a gente vai levar essa banana cortada pro freezer e vai ficar durante três, quatro horas até ela ficar congeladinha. Agora que as nossas bananas já estão congeladas, a gente vai colocar aqui no processador e vai adicionar nosso doce de leite vegano. Vamos colocar... Aproximadamente duas colheres de sopa. Antes de ligar o processador, a gente vai preparar um pouco de vegan delight que é o nosso leite vegetal, e ele vai nos ajudar da a dar textura do sorvete. Eu vou misturar uma colher de sopa de Vegan Delight com 100 ml de água. Então água. eu vou ligar vou processador o processador e, aos poucos eu vou eu vou colocando o Vegan Delight. Agora que já ficou bem misturado e o a já deu a textura do sorvete, a gente vai colocar a recipiente e colocar para congelar. E agora a gente vai levar essa massa para o congelador para virar o nosso sorvete. Eu já tinha deixado um prontinho para vocês. Agora que o nosso sorvete já ficou no ponto, a gente vai servir ele na taça.